Fala aí, galera! Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai fazer um vídeo, né? Aqui no canal Dens Flarete Sobre esse jogo, né? De Flamengo e Atlético Paranaense jogo da ida das quartas de final da Copa do Brasil, né? Esse jogo que vai ser, né? No Maracanã, acho que no Maracanã vai ser o um jogo, né? E também, né? É uma grande notícia pro Flamengo, né? Que... O Flamengo aí com reforços Mas Fala do jogo, né? Porque o Flamengo É favorito sempre pro jogo, né? Favorito, né? E o jogador Jogadores tem que colaborar isso, né? Não é muito favorito Mas é favorito, né? E é isso Ontem o Flamengo é, Anunciou a contratação De Varela Jogador que estava lá no Dinamo Ano, né? E aí o jogador agora está aqui no Flamengo e vai ainda se apresentar, reapresentar é com mais querido e vai ainda vestir o um manto sagrado. E é isso. É, mas os comentários vão debater sobre esse assunto, vão debater sobre esse jogo, né? Os números, os técnicos, Dorival Júnior e Filipão né? E é isso, os números, os técnicos que se encontrarão, né, no jogo de hoje, de noite né, pela Copa do Brasil, é isso. É, quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição, inscreve no canal, deixa o like e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? E é isso, notícias do Flamengo, notícias do Flamengo é aqui que você encontra aqui no canal, então... Vamos pro vídeo. Né? Exato. É, essa é uma discussão fraterna. O que Filipão podia fazer se ser... valeu muito do gol qualificado muitas vezes. Ele era o um especialista nisso aí, né? Daria para fazer um programa só disso, porque tem muita Agora gente. Agora eu vejo Abel. Fala, fala, Caco. Pode falar. Não, eu vejo, Abel, esse, esse confronto muito equilibrado. Concordo com o Breler, o Maracanã vai editar o ritmo, o Flamengo com boas possibilidades. Vai depender do que o Filipão vai aplicar também no Atlético, porque existe a possibilidade do Atlético ir com três zagueiros. Né? Para tentar congestionar mais o meio de campo Buscar no contra-ataque Tem jogadores importantes, o Teranzo, o Coejo O Pablo não vai jogar mas o Flamengo tem esse grande potencial e tá com tudo na mão para buscar classificação hoje é mais time, mas a diferença acaba sendo mínima pelo segundo jogo ser em, em Curitiba né, na Arena da Baixada agora eu não sei, pelas Copas o Atlético há muitos anos diz, não que ele vai relaxar, é óbvio que ele não vai relaxar na Copa do Brasil, mas ele, eu acredito que ele tá muito mais concentrado ainda numa hierarquia, primeiro Libertadores, segundo lugar a Copa do Brasil, então primeiro as Copas e depois o Brasileiro, o grande sonho do Atlético é a Libertadores da América. É claro que o Filipão vai tentar equalizar isso nesta ordem. E esse primeiro jogo, um empate para o Atlético Paranaense é goleada. É, daqui a pouco a gente coloca na tela as prováveis escalações, mas esse trio de zagueiros seria Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes, né? Isso. Esse trio de zagueiros aí na escalação do Atlético isso. Paranaense. Antes da gente ver as escalações, falar um pouquinho mais desse confronto, Vamos dar uma olhadinha lá na hashtag F360BR com a participação do amigo Caetano. O torcedor do Flamengo se empolgava com Walter Minhoca, Dimba, Obina, Josiel. Que fazem? E vocês não querem que nos empolguemos com é. Gabigol, Verdade. Pedro, Cebolinha, Vidal, Davi Luísa, Arrasca e Everton Ribeiro? Estão de brincadeira, né, vocês do F360. Verdade. Hoje é Mengão, Dorival é guardiola do Brasil. Opa! A, a, até o hoje é Mengão, eu concordei. É, ele, ele jogou pesado ali no final, né? É. O Doriola empolgou. Doriola, olha lá. Deu-se. Esse ano será do Mengão. 3 a 0 hoje. E no jogo de volta, 0 a 0. O malvadão está de volta. É. Há pouco, pouca empolgação, não. o pessoal está empolgado. O time tá realmente está muito bem. Geilson. Geilson? Geilson. Nome de jogador, né? Manda de bola, hein? De atacante. Bom menino, hein? Hoje tem dois gols do Gabi. Valeu, Geilson. Luiz Cláudio, bom dia, bom dia, amigo. Esse ano a Copa do Brasil é do Flamengo. Vamos passar fácil. Vamos atropelar o Atlético Paranaense. Disse o Luiz Cláudio. O pessoal tá. O Prates já soltou a figurinha. Espera acabar. É, Vai Não, mas a galera rubro-negra, é. carioca? É Não, pessoal empolgado. O pessoal tá otimista, claro. hein? Claro. Que a, galera, lá, o furacão. Que a galera do Furacão Será que não está otimista? Você, torcedor do Furacão, está nos assistindo Mande sua mensagem também Vamos Eu só nas... alguns, O é? Atlético Paranaense, ele, goa, ele gosta desse papo Assim, é. da mídia antes do jogo é. Isso ah, é? ele adora aí É o eixo, no grupo, eles é o eixo, é, é eixo E o Filipão, não gosta? e O Felipão, isso vai para o vestiário A preleção vai ser um Deus nos acuda hoje ele vai, Eles pegam todos esses, esses debates ah. Aí coloca lá gente falando Um monte de coisa, é o Flamengo, não tem para ninguém Chega peraí, no peraí, jogo peraí. No vestiário, então, do Furacão, hoje vai, vai, ter, vai ter vídeo do Breler. O Breler vai falar o Flamengo é favorito. Não, mas eu sempre defendi o Furacão aqui, Verdade. ano passado. Ajá. Fui o único que apostei na classificação. Boa, boa. Mas para esse jogo... Mas hoje você casa... vai estar no vestiário. <risos> tudo bem, tudo aí bem. você vai estar na concentração, no hotel lá, na hora da ah, preleção. Da preleção. Brother, é. Aquela salinha com vídeo. Aquela salinha com vídeo. Olha aqui o que o tal do Breno falou. Olha de vocês aqui, ó. Favoritando o Flamengo, só porque os caras têm Pedro, Gabigol, Opa. Everton Ribeiro, Rascaeta, só por isso. Fã de Esporte voltou. Voltou? Vai. Hashtag <risos> F360BR. Preparem-se, claro preparem-se. Olô, é mesmo? Vamos lá, vamos ver. O que será que vem aí? Bom dia, Elaine, tudo bem? Vamos ver mais tarde... Seu Breiler, ela escreveu Brenner. Vamos <risos> Obrigado, ver mais Elan. tarde, seu Breiler. Vamos ver. Esses caras acham que o Atlético é o melhorzão. Vão vendo. Aí, tá vendo? Então Pronto, não é pra aí, você ó. essa. É do Atlético. Essa não é pra você. Entendi. Não, o Flamengo... Ela tá lembrando do ano passado. É, o ano passado. Você falou que o Flamengo é favorito hoje no Maracanã. Você hoje. Não falou no confronto. É bom a gente pontuar. No Maracanã. É. Ah, Exato. tá. É isso. <risos> vamos, vamos com as escalações? Aí no jogo... Semana que vem a gente atualiza os palpites. Boa, boa. Aí fica fácil também. Né? Que furalha, hein? Antes. Quem vai passar? <risos> Prováveis escalações. Flamengo e Atlético Paranaense. Maracanã, tá... Maracanã né? Maracanã. Sim. Gramado Novo. Essa foi o quê? A reforma número... E aí? Hã? Alguém sabe dizer? Quantas reformas teve, já? Bastante. Bastante? Então e, vamos lá. Um o monotrilho? Não, não. Nem toca nesse assunto. Santos... Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Tiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E o banco, e o banco, o que, que tem? Pedro tá em grande fa... No banco do Flamengo? É. Pô, tem muita, muito jogador de bola. Pô. Tem Vidal, tem o Everton Cebolinha, tem senhora. entre outros. Luiz Felipe Scolari, comando o Atlético Paranaense. uma a mais um, será mais um troféu na galeria... De Luiz Felipe Scolari? Maior do Furacão. campeão da Copa do Brasil. Quatro títulos, hein? Bento no gol! Três zagueiros, como disse ali o amigo Caco da Mota: Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes. Kelvin na ala direita. Abner, jogador de bola, eu gosto do Abner. Bom né? jogador. Muito bom jogador. Eric, Hugo Moura, lei do ex, né? Foi, o Atlético Paranaense recentemente comprou. Pagou mais de 6 milhões de reais pelo Hugo Moura. Hugo Moura meteu gol hoje, aquela famosa lei do ex. Terãs, Coelho e Canóbio. Esse é o Atlético Paranaense, um time muito bom também. E trio, aí eu... Trio forte, hein? É. O Filipão encorpa a defesa, é. adiciona um zagueiro, perde a referência, já que não tem o Pablo, mas mantém a velocidade lá na frente. Canóbio é, é um cara que puxa contra ataques, um cara especializado. O Coelho do outro lado... E o Terence pode fazer esse papel do definidor. Ele tem chegado muito à área para finalizar, tem finalização de longa distância. Então é uma compensação interessante do Atlético para se proteger mais desse ataque do Flamengo, que é muito poderoso. Contra quem foi que o Terence fez um golaço E de ele deixa o Rômulo aqui? na manga, né? Tem o Rômulo para o segundo tempo depois. Percebi que você gostou da escalação, da estratégia que o Felipão está pensando para logo mais. Sim, faz sentido. Quer mudar, seu, quer mudar seu palpite? Não, não quero mudar meu palpite. Ainda vejo o Flamengo com favoritismo. Mas o Atlético, com esse time, adotando uma proposta, não digo mais defensiva, mas esse Atlético tem sido muito mutável na mão do Filipão. É um time que durante as partidas sabe se adaptar, ter leitura do jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, começa o jogo mais forte, tentando encontrar o gol. Depois que tem a vantagem, administra melhor, recuando um pouco mais. Então o Filipão é um especialista nesse tipo de jogo. Então vai exigir também uma leitura do Dorival para o segundo tempo para usar bem as armas que tem. É Vidal, é Everton Cebolinha para abrir o campo se for necessário, para dar um, um pouco mais de agressividade pelo lado para o Flamengo. Mas eu vejo que a escalação, pensando no confronto e na proposta, no cenário que o Atlético vai encontrar no Maracanã, é acertada. De proteger um pouco mais o sistema defensivo, mas manter a velocidade para a puxada de contra-ataques. Concorda? Concordo. Concordo. É, eu estou com o Breler. Me parece que o Felipão realmente está pensando o jogo dessa maneira que o Breyer destaca aqui. É um Atlético para tentar realmente tirar espaço do Flamengo, muita gente para marcar, muita gente talvez pelo centro. E aí pode ser uma para marcar Everton Ribeiro, para marcar talvez avanço do Thiago Maia. É, o, o Flamengo inicialmente não vai ter o, um jogador como o Everton Cebolinha, um jogador da profundidade, o Ponta, para tentar abrir também a defesa do Furacão. Pode é, ter no intervalo, no segundo pode ter. tempo, dependendo de como tiver eu, o jogo. né que, A projeção que eu faço, Abel, é um jogo de muita posse de bola do Flamengo. O Atlético é, nem tem a proposta de ficar muito com a bola, não. É um Atlético para um jogo mais direto. É um Atlético para um jogo de muita gente para defender, muita gente no campo de defesa. Talvez o Atlético, em algum momento, tente Saindo mais rápido. à frente. Muita saída rápida. E depende muito do Terence. O Terence é um jogador que tem qualidade, um jogador importante para o time, mas ainda um jogador, em alguns momentos, muito irregular. que ele não participa tanto do jogo. Quando ele menos participa, pior fica o Atlético. Então precisa do Terence hoje bem no Maracanã. Para o Atlético ter alguém que finaliza bem, que se aproxima dos atacantes e também dá opção para o time... Chegar com mais gente ao campo de ataque. Teranze pode ser o unicão do pode ano ser, passado. Pode ser, Fazendo uma função semelhante, de ser o definidor do time, jogando até com um pouco mais de liberdade. Talvez o Filipão é, recue Canóbio e Queijo para fazer aquela função dos jogadores abertos, que voltam para marcar, ajudam na marcação dos laterais. E o é um pouco mais livre para fazer essa organização e ter o, a, o poder e até fôlego de chegada para finalizar. Quer dizer que o Teranço pode ser o Nicão do ano passado. Ele gosta de... Ele arruma um jeito de falar do Nicão, né? Não. Mas é e o Nicão, ano passado, no Maracanã, o que jogou? craque Você crack. sabe onde começou crack. o Nicão? Crack, assim. Em que base começou o Nicão? Você tem ideia? Sim. Você tem? Você sabe? Teve base, né? Você sabe onde começou? O Santos. Você sabia? Eu sabia. Ô, Abel. Ah. Caco, segura aí. Que a gente, olha, olha que interessante essa tela. Que aí eu vou tocar direto pra você. A gente tem uma Sim. tela pra falar... Do trabalho exatamente do Felipão e do Dorival, em cima daquela fala do Mano Menezes. O que, que o Mano Menezes falou para o Dorival? Esculhambado. Aqui também estava escolhambado. Pode trabalhar que você vai conseguir mudanças positivas. Flamengo e Atlético Paranaense desde que os treinadores assumiram e começaram a desescolher. aí galera, esse foi o vídeo aí do canal, né? É sobre esse debate aí Sobre o jogo de Flamengo e o de Paranaense não é, um jogo de, não é um jogo difícil, né? Mas... É o Atlético Paranaense é um jogo importante, né? É um jogo importante para essa partida aí É um jogo muito importante mesmo, né? Que é Copa do Brasil, mano É mata-mata, né? E... Quando você joga os quartas de final é mais difícil, né? Mas é isso É... O Flamengo aí reforçando, né? Sobre os reforços, né? Eu, como eu falei aqui ontem mesmo, o Flamengo anunciou A estava de varela, né? Mas. O Flamengo está crescendo, né? Está crescendo. Está dando aquela arrumadinha na casa, né? Mas. Está jogando muita bola, né? E com esse elenco aí, passa do Atlético passa. Ah, mas. Desde. O time foi eliminado duas vezes pela Atlético Paranaense, não interessa. Dessa vez não repete, não repete, igual ano passado, entendeu? Então, o Flamengo jogar sério hoje e o Flamengo brigar por título, né? Pela Copa do Brasil, né? O Flamengo tá vendo uma ótima temporada, né? Ah, o Flamengo tá mal, né? Não, não. O Paulo Souza tá, mas o Flamengo, com o Dorival, né? Tava, tá bem, o Flamengo tá jogando muita bola. E precisa ter um, ter, ter, um elenco, né? e ter um melhor elenco né tem um melhor elenco né tem elenco para isso né tem time para isso e o time joga sério né? em competições hoje é Copa do Brasil sábado é Brasileirão terça terça né quarta quarta Copa, quarta é a Copa Libertadores contra o Corinthians muitos jogos pela frente aí do rubro negro mais querido do Brasil Então é isso Não esquece de inscrever no canal, deixa o like Teu like ajuda o nosso canal, tá bom? Deixa o like aqui É bom? É só deixar o like Só deixar o botão lá de curtir lá, tá bom? Então é isso Ativa a notificação para você não perder nada Tá bom? Ou que é para ativar a notificação Porque você vai receber vídeos novos aqui no canal, tá bom? Valeu, fui!